Eu lembro que tava na academia e um professor da academia lá, um instrutor da academia, falou, bicho, você não precisa... Ficar... Eu corria todo dia 10 quilômetros. Descia para o parque, corria 10 km e ia malhar. Todo dia, todo dia, todo dia. Muita gente faz isso. Todo Muita dia. gente chega no Corrida Perfeita falando que faz isso. É bom, é bom. 10 chegou... km só dia, 3 vezes por semana. <risos> chegou uma época que não evoluía mais. Trazado Sei lá, bateu platura. ali uns... Não vou lembrar de tempo, mas 50, vamos botar 50 minutos da SKM. Aí um dia fazia 48, um dia fazia 51. Né? Era aquilo. E eu às vezes ficava muito cansado, às vezes não, não tinha, um, sei lá. Aí esse professor da academia falou assim, não, cara, eu vou pegar um treino com o pessoal lá da minha, da minha, da minha, da minha cidade, que ele é de uma cidade de satélite aqui, e vou te dar. Aí ele pegou o treino da galera da elite, aqueles canelas fazem fazem 10 para 30? É, aí tipo... Meu irmão, tinha, sei lá, 14 KM de aquecimento, não sei quantas <risos> séries. Eu, quando eu olhei aqui, eu falei: você tá maluco? Foi o primeiro contato que tive com planilha. Isso deve ter sido 2007, 2006 Aí eu é, não fiz isso, claro que não. Ainda bem. Reduzi a corrida <risos> por outros motivos tal. Fiz uma meia maratona, sofri. Fiz aquela meia maratona do Rio lá Internacional, que larga 9 da manhã. A da Globo. Jesus, amado, sofri muito ali. É, um calor desgramado, acho tipo, que fiz uns 2 horas e 16 minutos, muito sofrimento. E muito aí... Calor e umidade, geralmente lá, né? Quando tá aqui, é, não, acho. e sem preparo, só correndo por correr e tal. Aí. Aí eu procurei o Éder, né, da Evolu, numa assessoria aqui de Brasília. Foi a minha primeira assessoria.